Oi, gente! Tudo bem? Veda 4. Vamos lá vou gravar as partes, né? Eu quero falar, gente, de uma coisa que eu fiquei muito feliz que aconteceu no sábado. Foi do meu primeiro recebido. Eu já falei no vídeo. De repente, eu vou botar ele aqui pra você assistir. Então, eu recebi esse caderninho de anotação. Deixa eu mostrar pertinho pra vocês. Assim, dá pra ver? Deixa eu ver aqui. Dá pra ver? Isso. E na frente dele... É, ele é um caderno de anotação e ele tem os pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro. Né? Eu achei isso aqui massa, profético para mim, sorte, achei como sorte, profético. Por quê? Porque ele tem os pontos do Rio de Janeiro e, eu, e esse caderninho vai ser muito útil para mim. Ele tem, ele tem aqui as anotações que eu vou fazer. Né, se você não tem sonhos e projetos, eu acho que quero quero te fortalecer e dizer que você tem sonhos e projetos. Eu tenho muitos sonhos e projetos, sonhos que eu já realizei e sonhos que eu ainda quero realizar. E esse caderninho veio boa hora, né? Foi a empresa P&G que me presenteou, né? Foi e, e ela é a, ela é a patrocinadora internacional do patrocinadora mundial da P&G dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Então tinha uma menina fazendo merchandagem, aonde eu estava caminhando no sábado e ela me presenteou. Com certeza, isso aqui vai ser muito útil. Eu quero agradecer a P&G por esse recebido. Ele será muito útil. Para quem não conhece a P&G, eu vou deixar o link abaixo para você entrar e saber, porque eles têm vários projetos no site deles, eu entrei no site, pesquisei e eles têm vários projetos bonitos, projetos sustentáveis, vários produtos que eu não conhecia. A Pampers, eu nem sabia que a Pampers era da PG, eu já comprei várias vezes Pampers, que é a fralda descartável né, para criança, e eu nem sabia que era da PG. Tem outros produtos também que são da PG e com certeza eu agora vou sempre olhar assim: PG, PG, é P&G, para poder dar uma força saber, por causa dos projetos que eles têm. Eu quero agradecer por esse recebido, PG. Beijinho. Não esquece de avaliar o vídeo, se você gostou, tá bom? Dá uma força aí. Tchau, tchau.